A barraca improvisada, feita no meio da mata, é a casa destes trabalhadores. Sem se dar conta, eles eram vítimas de trabalho escravo. As cenas antigas continuam sendo repetidas em cada canto deste país. Segundo dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo, de 1995 a 2018, 50 mil pessoas foram resgatadas. E Mato Grosso está em segundo lugar entre os estados com mais vítimas exploradas. Nós estamos buscando é, exemplos a seguir, então por isso nós trouxemos várias vertentes, né trouxemos, por exemplo, especialistas em cadeia produtiva, né? como é que funciona a cadeia produtiva e como é que o combate é, do trabalho escravo nessas cadeias pode funcionar. Né? Uma, um exemplo é as pessoas que estão lá na frente, lá no Reino Unido, lá na, Inglaterra, lá na, na, na Alemanha e tal, exigirem que essas cadeias produtivas sejam limpas, ou seja, que o produto que ela está comprando lá não não não seja fruto de trabalho escravo. E como a gente vai colaborar nessa discussão, como a gente vai ajudar nessa fiscalização? O método de pensar, isso é uma, é um, é uma vertente que nós estamos discutindo aqui, ou então como atuar nas comunidades que são vulneráveis ao trabalho escravo, para que essas comunidades não forneçam novos trabalhadores para o trabalho escravo. O trabalho escravo atinge milhares de pessoas. Daí a importância de discutir o assunto. Foi esse o foco do seminário que busca erradicar o trabalho escravo. Evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, Ministério da Economia e Universidade Federal. Temos um Estado muito grande com dificuldade, né? lugares isolados, então é muito difícil a questão do combate, da denúncia do combate, inclusive a estrutura também. Nós temos que pensar que cada vez mais é, nós estamos sofrendo um, um desmonte da estrutura de, de combate, né? não, não se tem... Fiscais, auditores fiscais é o suficiente, cada vez menos é, as pessoas estão se aposentando, não estão tá tendo concurso, né, se fala até em 3 mil cargos vagos. Para você ter uma ideia, aqui em Mato Grosso, ativos na rua, nós temos 30 auditores fiscais, por um território do nosso tamanho. Então, 30 auditores fiscais, não só para trabalhar com o trabalho escravo, para combater tudo. O trabalho escravo ocorre quando a pessoa é submetida a trabalhos forçados ou jornadas excessivas, em condições degradantes de trabalho, com restrição de locomoção e até por motivo de dívida com o empregador. A lei prevê pena de 2 a 8 anos de prisão, para quem pratica esse tipo de crime. É preciso uma ação consertada de todos os atores do governo, é, de fortalecer as políticas, os mecanismos, como por exemplo a lista suja do trabalho escravo, que é um mecanismo de transparência. As empresas têm um papel fundamental, principalmente empresas grandes, né, aquelas empresas que têm uma cadeia de fornecimento complexa. Elas precisam ter mecanismos eficazes de monitoramento para averiguar se não tem a ocorrência de trabalho escravo ao longo da sua cadeia e também a sociedade civil, as universidades, eles têm um papel fundamental em monitorar essas políticas e propor melhorias. 50 mil resgatados nos últimos 23 anos, o que representa esse número? O número de 50 mil resgatados no Brasil nas últimas décadas, ele, é, ele aponta ao mesmo tempo para um lado positivo e negativo. Positivo porque significa que o Brasil de fato implementou mecanismos para combater e para erradicar o trabalho escravo. O Brasil se comprometeu com isso internacionalmente e desenvolveu alguns instrumentos como a lista suja, como os grupos móveis de fiscalização e outras políticas de assistência e amparo ao trabalhador. Por outro lado, ele significa que o problema é persistente. Um dos caminhos no combate ao trabalho escravo é denunciar. Isso pode ser feito pelo Disque 100 do governo federal ou no site do Ministério Público do Trabalho.